Existem duas maneiras do teu corpo pedir combustíveis, substratos diferentes. Um é o volume do treinamento. Então o volume do treinamento é, é que é o tempo total, está diretamente relacionado com a tua alimentação, essa é a bioenergética. Outra é a intensidade. Quando a gente fala de aeróbico e anaeróbica, isso é nível celular. Eu posso estar numa esteira, que todo mundo acha, que é um exercício aeróbico para queimar gordura. Porém, se eu tiver num VO2 alto, ou seja, numa velocidade alta, numa intensidade alta para aquela pessoa, que a gente consegue avaliar, e depois a gente vai estar tá mostrando isso aqui para vocês também, de como avaliar o VO2, como você vê a capacidade aeróbica desse paciente, o condicionamento desse teu aluno, teu paciente, esse praticante de atividade física, e a gente vê que as gorduras aqui em rosa, os carboidratos em azul. Então, quanto mais você aumenta o teu VO2, o que significa? A velocidade, a intensidade do treino que você está fazendo, menos você deixa de consumir gordura, mais você consome carboidrato. Então, se eu quero fazer um treino aeróbico na esteira, numa bicicleta para queimar gordura, o ideal é velocidade mais lenta e intensidade mais baixa. Porque senão eu vou começar. A usar carboidrato. Se eu usar todo o meu carboidrato, que é o glicogênio que está dentro da tua célula muscular e dentro do teu fígado, eles têm um limite, depois de um tempo, de um curto espaço de tempo até, você usa tudo ele, o que, que a gente vai acontecer? Eu não estou utilizando mais gordura aqui, eu não tenho mais glicogênio, que é como o carboidrato é depositado, é como ele é guardado dentro do teu músculo e do teu fígado. O que, que sobrou de combustível para usar? O aminoácido da proteína eu começo a quebrar a minha proteína para eu ter o aminoácido e eu obter é, energia através desse aminoácido. Isso chama-se gliconeogênese, que é a formação de glicose através do aminoácido da proteína. Só que qual é o problema disso? Primeiro, você vai começar a catabolizar, quebrar a massa muscular, você está perdendo músculo. E aí é um treino concorrente da musculação, como é um outro mito, desde que seja intensidade alta. Se for uma intensidade baixa, eu não vou estar quebrando proteína, eu vou estar usando gordura. Se eu estiver aqui ó, em 40%, em 30% do meu VO2, eu vou estar usando gordura. Eu posso fazer uma esteira depois de uma musculação, mesmo que meu objetivo seja hipertrofia, desde que a intensidade seja mais baixa. Outro problema de você estar numa intensidade alta, com pouco glicogênio e carboidrato, quebrando proteína além do catabolismo, o que, que seria? Quando você quebra a sua proteína, tem um aminoácido, e você elimina isso... Através, você cria amônia e você elimina como ureia, você urina, sai na tua urina. Só que isso te desidrata. Então quando você começa a fazer gliconeogênese, você usar a sua proteína além do catabolismo que é ruim para você, você desidrata e consequentemente o que acontece? Você fadiga mais rápido. Você perde a tua performance. Então existem várias maneiras de através da bioenergética, que é o substrato, que é a alimentação, que é a comida, que é o suplemento que você usa antes e depois do teu treino, você evitar tudo isso. Porque você vai direcionar, você vai entender qual é o combustível melhor o teu corpo Aquele tipo de exercício e você vai dar esse combustível para ele. Aqui, todas essas vias metabólicas, quando a gente fala de bioenergética, são as vias metabólicas, trabalham de maneira conjunta. Então, isso é um outro grande mito: que depois de um tempo eu vou começar a utilizar gordura, no início eu não utilizo gordura. Não! Você vai utilizar todos ao mesmo tempo. E o que, que vai variar, o que, que você vai usar mais ou menos? A intensidade dessa sua atividade física, que pode ser uma musculação, pode ser o crossfit, pode ser a esteira, pode ser o funcional, pode ser um tênis, pode ser um futebol. É a intensidade que vai dizer qual é o combustível que você vai usar mais. Então, por exemplo, aqui, no tempo... Quando a gente quer falar de tempo, você usa aqui ó, fosfocreatina, que é o é Uma contração muito curta. Quando você está na musculação, por exemplo, e vai fazer uma série até 10 segundos, muito curto, você vê aqui ó, até 15 segundos, passou disso, você não consegue usar mais essa via. Aí uma via que você usa de 10 segundos até 30, 90 segundos, é o quê? Uma via glicolítica, você usa o glicogênio e aí você tem que dar um tempo, recuperar isso, para depois você dar outro estímulo. Então, o que seria um exemplo disso? A pessoa que corre, por exemplo, uns 100 metros, ou quando o jogador dá um pique, por exemplo, para ele chutar gol, é, ou quando o tenista vai até a rede para dar um passe numa troca ali de bola. E quando você passa desse tempo, você começa a usar a gordura como fonte de energia. Então, você vê que diferente do que todos falam, a partir de 90, 180 segundos, ou seja, 3 minutos, você já está queimando gordura. Não é a partir de 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Mas que gordura é essa? A que está dentro da tua célula, que é mais fácil. Então, você tem maneiras como o tempo total do exercício, o período de contração muscular, que é isso aqui, é outra maneira do teu corpo dizer qual é o combustível que ele vai usar, a intensidade, que é através da velocidade, da frequência cardíaca, é outra maneira do teu corpo dizer qual é o combustível que você vai usar.